Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter É, novidade do Inter Conta Global, o novo cartão do Inter chegou Olha que cartão bonito É, eu achei ele mais bonito que o próprio Platinum e o próprio Gold Olha que, que é um laranja, né, meio vermelhado Muito bonito, viu? Global Account do Inter, ó, que chique um cartão internacional para usar fora do Brasil aí. Conta Global Account do Inter. O cartão chegou e sem anuidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, Banco Inter, trabalhei com vários cartões na versão crédito, Gold, Platinum, Black e agora a sua conta Global Account que o Inter adquiriu, né? a antiga conta YouSend, que virou conta Global do Inter. A carta de boas-vindas, né? o kit de boas-vindas é esse envelope, ele chega dessa forma aqui, conquiste o mundo com o Inter, cartão da sua Global Account acabou de chegar em Inter. Mais que um banco, super aplicativo simplifica a sua vida. Conta digital gratuita, plataforma completa de investimentos, shopping, marketplace, seguros, previdência, empréstimo, financiamento, contas, PJ, MEI e muito mais. Global Account, remessas internacionais com as melhores condições do mercado. Bem, é assim que chega para você, a referente o cartão, né, junto aí a conta global do Inter. Bem. A conta global do Inter você vai abrir mediante a abertura da conta pessoa física. Então você é obrigado a ter uma conta pessoa física no Inter para poder transferir os dinheiro da conta pessoa física para a conta do Inter. E da conta do Inter você pode fazer na conta global o que você achar que é interessante para você. Atrás do cartão vem escrito o quê? O seu nome, né? o código de segurança, o número do cartão, e o contactless ele vem aqui atrás. Então você vai ver que ele está aqui nesse cantinho aqui, você vai pagar por aproximação. Ou também você paga inserindo o chip né, nas maquininhas e caixas eletrônicos para fazer saque em dinheiro. E como que eu faço, Leandro, para solicitar o cartão do Inter e abrir a conta global? Eu vou explicar para você. Você vai clicar então, você observa aqui na minha conta, que tem a opção aqui, a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha dos Estados Unidos, que aqui no caso eu já abri a conta do Inter. Quando você clicar, nos caso você não tenha a conta, ele vai abrir para você clicar em abrir a conta global. Aí você vai clicar em abrir a conta global, Após a aprovação, é muito simples, tá? É a mesma coisa que você faz para abrir uma conta do Inter normal, tá? Você vai clicar, é preencher seus dados, é muito simples, algumas coisas já é automático aqui, tá? E após a abertura, você vai encontrar essa imagem que vocês estão vendo. Carregar, cartões, investir, transferir, gift card. Aí você observa que ele mostra que você pode cashback com dólar disponível nas lojas dos Estados Unidos, né? É, sabe como usar cartão em qualquer lugar do mundo. A conta é em dólar, mas você pode usar no mundo todo, né? Então, assim, é uma conta bem, bem top, né? Para quem não tem um cartão de um, uma outra instituição financeira para usar fora do país, acaba sendo interessante porque você acaba é, reduzindo custos, né? Como, por exemplo, o IOF, que aqui o crédito é 8 aqui é um pouquinho... Você vai ver que a taxa de conversão aqui é melhor do que no próprio cartão de crédito e tal, mas vale muito a pena fazer as contas, tá? O quanto você tem para gastar e ganhar em pontos com o seu cartão de crédito, além de alguns cartões que não cobram o spread, o dólar praticador é o dólar é, do Banco Central, o PTAX, ou ainda é, você pega o dólar comercial, tá? Então é bem interessante você fazer uma análise antes de fazer essa operação. Bem, você tem que ter, na hora de fazer a carga na conta global, você tem que ter um saldo na conta do Inter. Então, ele puxa da conta do Inter para a conta global, tá? Por isso que eu falei que você tem que ter as duas contas. E aí, você pode fazer uma simulação. Por exemplo, o IOF, para mandar para a conta global do Inter, nos Estados Unidos, está em 1.10, tá? É instantânea a transferência. Caso você queira transferir para os Estados Unidos para investimentos, aí o IOF é 0,38, tá? Então, se você colocar, quer investir... O seu saldo sai da conta do Inter e ele vem direto para o investimento. Então, você está vendo aí a tela? A conta Global Account e a conta Investimento nos Estados Unidos. A conta Account seria a conta corrente. tá? E a conta de investimentos seria para você investir em alguns fundos que tem lá nos Estados Unidos. tá? na Bolsa de Valores com Apex. Tá? Então, se você clicar aqui na conta de investimento, eu não tenho por enquanto. Vocês estão vendo aqui? Eu vou clicar para abrir para vocês verem, tá? Como que vai aparecer para mim. Eu não tinha nem feito ainda. Pronto. Eu cliquei, concordei com o contrato. Conta Inter, destino conta investimento nos Estados Unidos. Tá? O meu limite de câmbio é de dólares, tá? Então, se você falar em traduzir para o real hoje, mais ou menos ao é dólar de 5,21. Então, US$11.947,50. E 50 vezes 5,21 nós estamos falando de um pouquinho mais que 62 mil reais, tá? Só para você entender. E aí você vai clicar aqui, colocar o quanto de dólar você quer, e depois vai abrir para você a plataforma de investimentos para você fazer, tá? Se você jogar na conta Global Account, o meu limite de câmbio é 11.947,50 também. E aí, caso eu queira fazer, eu posso é, colocar o valor que está na conta do Inter e trazer para a conta Global, tá certo? Já em cartões, quando você clicar em cartões, vai abrir o cartão virtual que eu criei e o cartão físico que eu criei também, que é esse que vocês estão vendo aí, tá? Eu posso bloquear e desbloquear o cartão, no caso, eu estou mostrando para você um desbloqueado, que foi aquele cartão que chegou, e vou bloquear também agora o cartão virtual para que você veja como que aparece os dois bloqueados, vocês estão vendo na tela do vídeo aí. E você pode clicar em usar o cartão em qualquer lugar do mundo, né? Então aqui ele fica mostrando para mim que eu posso usar o cartão em qualquer lugar do mundo. Na parte de investimentos, quando você fizer o, a transferência para investimentos, então ele abre depois para você aqui as opções que você tem para fazer investimento. E também aqui na opção ele mostra que você pode carregar o valor, tá? E também eu posso resgatar o valor. Então você observa aqui que o mercado Nasdaq e Nas está fechado devido ao horário que eu estou gravando, né? E aí você pode, inclusive, ver o extrato e ver é, o seu histórico de ordens que você fez aqui na sua conta de investimento com o Inter. Tá? Você pode ver aqui o guia de investimento e também o guia de imposto de renda com o Inter. Tá? Em transferir, você pode transferir da sua conta, eu tenho 49 dólares na conta, eu posso transferir para outras contas nos Estados Unidos, como também eu posso transferir para a minha própria conta do Inter. Tá? Então, se eu quiser tirar esse dinheiro, e transferir para a conta do Inter eu posso fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui. ó eu Vou tirar esse 49,71 dólares. Tá? 49,71. E vou transferir para a conta do Inter. Para que vocês vejam. Então, a transferência foi realizada com sucesso. Eu tenho eu tive aqui um spread. Vamos ver o que, que foi me cobrado. Tá? Foi me cobrado o spread de 0,99. O spread é a diferença entre o valor que a instituição financeira. Ou casa de câmbio paga. Pela compra da moeda estrangeira. E o valor que recebe por essa mesma moeda no momento da venda ou empréstimo dessa quantia. Esse valor pode variar de acordo com o horário que é a operação está sendo realizada. Aqui no caso, ele cobrou 0,99%. Tá? A, a cotação do dólar, 5,19 e 20. O IOF que vocês estão vendo aí de 0,97. A taxa de operação é grátis. O valor efetivo foi de R$ 5,12. Tá? Foi me cobrado o total que caiu na minha conta, R$ 254 e 57 centavos. Então, vamos dar uma olhadinha na conta do Inter para que a gente veja o que apareceu para mim. É, então, o dinheiro já foi para a conta do Inter. Já, já vou mostrar para vocês. Vamos clicar agora, então, no caso, em Gift Card. Tá? Então, em Gift Card, eu tenho aqui a possibilidade de é, ter aí um GIF com cashback. Então, por exemplo, se eu usar um, escolher um GIF Card da Amazon, por exemplo, eu tenho dois de cashback no Walmart. 3%. Na Disney Store, 4%. Na Nike, 2%. Então aqui eu vou ganhando cashback é, através dos vales... É um vale-presente, né? Um gift card. Uber, 5%. A GAP, 8%. Né? E por aí vai. São muitas lojas que tem aqui. Vou mostrar algumas para vocês aí. Certo? Bem, na American Airlines, por exemplo, 4%. Então às vezes vale a pena comprar aqui o GIF. E você vai lá na, na, na loja, por exemplo. Vou pegar aqui a American Airlines para vocês verem. É, se eu comprar, por exemplo, 500 dólares, vamos pegar aqui, até eu não sei até quanto ele pode comprar, deixa eu ver se ele deixa pegar mais que isso. Ele deixa você comprar aqui 500 dólares, né? 500 dólares a 4%, então só para vamos fazer um cálculo aqui. 500 dólares vezes 4%, eu vou ganhar 20 dólares. Então, seria 520 dólares que eu ganharia e pagaria 500. Então, às vezes, vale a pena você fazer aqui, comprar vários vale-presentes e comprar uma passagem aérea por aqui, por exemplo, 500 dólares... Vamos ver quanto seria, 500 dólares vezes 5.21, seria 2.605, né? 20 dólares, 20 vezes 5.21 dá 100 dólares, então você ganha 100 reais. Você ganharia 100 reais de, de gorjeta, teoricamente aqui, com esses 4% de cashback, tá? Então, às vezes, vale a pena comprar aqui, e com esse vale, comprar passagem aérea, né? Se for o caso, vale muito a pena você ganhar um, dar uma batidinha, né? No valor da passagem aérea, então, só para vocês verem como seria aqui, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha lá na... eu vou voltar agora clicando no Brasil e vai mostrar aqui para vocês na conta do Brasil que o dinheiro já caiu na conta, eu posso clicar em extrato e vocês vão ver aqui que o dinheiro já caiu na conta, ó. 255 e 57 na conta global, tá? Então é isso que vocês vão ter junto aí com a conta do Banco Inter e a conta global do Inter juntos, tá? Para solicitar o cartão é necessário que você tenha é, pelo menos aí, é, 50 dólares na conta. Por isso que vocês viram que eu tinha lá um valorzinho na conta para poder pedir o cartão. Só que é só para ter o dinheiro na conta. Eles não vão usar o dinheiro para utilizar o cartão. Tem, um, tem, contas, tem contas globais que você é obrigado a pagar o débito para chegar em casa. A do Inter não precisa, só que você precisa ter um saldo de 50 dólares na conta. Depois transfere conta do Inter, paga suas contas e, e fica o cartão. Quando você for usar, né? Quando você for usar nos Estados Unidos, você deposita dinheiro na conta novamente e assim você usa o cartão de débito. Muito fácil, simples assim, para você abrir e usar a sua conta global, o account do Inter com cartão de débito virtual e também cartão físico. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos um para os abraços, então. Kézia Gomes, um grande abraço. Henrique Dias, um grande abraço.